Foi um prato que desde pequenino lá em casa se, se comia muito, não só na altura do de janeiro, de fevereiro, na altura de frio, mas mesmo durante, durante todo o ano, porque é se congelando o sangue, portanto a, a qualquer época se comia o, o sarrabulho doce e é um prato que lá em casa toda toda a gente gosta e eu particularmente sempre foi um, um, um doce que, que gostei muito. Tem dois ingredientes principais, que são precisamente o sangue de porco cozido, que é o que lhe vai dar que, é o que lhe vai dar a cor e o pão, o pão que, que também é um pão muito característico, que são os, os trigos de padronelo. De cantos, como lhe chamam, que tem que ser velho, pelo menos dois ou três dias, e acabam por ser os ingredientes fundamentais, depois para além da água, do açúcar, do mel, do vinho do Porto, mas, mas pronto, cada um terá certamente a sua forma de o fazer, mas, mas a base está mesmo aí. Pode-se fazer durante o ano, quando uma pessoa quiser, logo já são sangue nos porque as matanças é a partir de, de fevereiro só. Quem tiver porcos. Em casa, como nós tínhamos, é só partido partir de Fevereiro. Aprendi a fazê-lo assim e é assim que eu faço. E as pessoas adoram, gostam. Comer também não. <risos> comer bem, para acaso. chegou jovem fim já não havia a para comer. Eu mal aprovei. <risos> é verdade, eu mal aprovei. No Caixa Cultural de Caído, em 2013 surgiu a ideia de criar um evento associado ao serragulho doce e aos rejões, porque eram precisamente um, pratos muito típicos aqui na, na freguesia de Caído. E nós fomos percebendo que as pessoas que iam participando no, no nosso evento despertavam cada vez mais a curiosidade, pessoas que até diziam que não gostavam, uh, pelo seu aspecto um bocado estranho, por causa do sangue, mas foram provando e foram percebendo que até, que até era bom. E então, então no ano passado, Surgiu a ideia de criarmos uma confraria, porque percebemos que as, que as confrarias têm precisamente por objetivo uh, a tentar dinamizar e pesquisar e potencializar algo né, associado a um, a um prato. E então, nós decidimos criar a nossa própria confraria, percebemos que não existia confraria nenhuma uh, um, associada ao sarrabulho doce, e então decidimos criar a nossa própria confraria. E agora, o objetivo passa precisamente por. Uh, dar a conhecer o, o sarrabulho doce nas suas uh, diferentes vertentes e uma delas que também apresentámos este ano foram os pastéis de, de sarrabulho doce, que é para tentar desmistificar aquela ideia de que o sarrabulho não é bom só pelo aspecto, uh, mas as pessoas têm que provar e eu acredito que, que depois de provarem uh, vão gostar.